Oi, eu sou o Leandro e hoje estou aqui para falar para vocês as três coisas que você não deve ser quando trabalhar em uma equipe. Sabemos que uma equipe bem engajada no trabalho é fundamental para atingir resultados incríveis. A primeira coisa é que você não deve ser arrogante. Muitas pessoas não gostam de pessoas arrogantes e quando você trabalha em uma equipe tu tem que ser arrogante. Tratar todo mundo da melhor forma possível, tem que ser é, carismático, empático e não ser arrogante, porque arrogante as pessoas não gostam e, e vai ter sérios problemas para você. Então o que eu digo para você é que faça as pessoas se sentirem bem, faça as pessoas rirem e se sentir confortável com a tua presença. Quer abrir o um gelo de vez em quando com uma piada daqui uma piada de lá. Não seja a pessoa arrogante que todo mundo odeia. A segunda coisa que a maioria comete. Ter o ego validado. Esperar que o seu ego esteja validado. Isso é um tremendo erro. Porque tu não tem que esperar o teu ego ser validado para que se sentir bem. Pô, tu é foda. Hein? Pô, tu é o cara. Tu é foda. Não sei o que. Pare com isso. É... Se precisar, eleve o ego daquelas pessoas que estão com baixa autoestima na equipe, porque isso vai te fazer ser visto de forma diferente. E não esperar que seu ego esteja validado para se sentir bem, para produzir melhor, porque não cola. E a última coisa que eu acho que é, a maioria comete, tanto homens e mulheres, também comentam esse eu, é que se achar a última bolacha do pacote, ou seja, a bolacha que ninguém come, não seja essa pessoa que se acha totalmente, seja sempre o cara humilde, o cara que pensa no coletivo e nunca pensa em si. esse cara assim vai subindo na vida, vai subindo no emprego, vai atingir cargos maiores, mas se você se achar o último... A última bolacha do pacote, o máximo que vai acontecer com você é simplesmente ficar onde você está. Porque você não se destaca sendo humilde e subindo degrau por degrau. Então foi isso, espero que você tenha gostado. Então é isso, espero que você tenha gostado. Deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo. Mostre, mostre, mostre para as pessoas como elas não devem ser mude a vida de alguém se inscreve no canal ative o sininho para receber notificações de vídeos novos cada vez que eu lançar e é isso valeu